Olá! Meu nome é Késia, eu sou ginecologista obstetra e diretora do Instituto Vila Vim aqui falar para vocês que estão grávidas sobre o uso de cintas na gravidez. Muitas mulheres quando ficam grávidas sentem um certo desconforto no abdômen ou até na pelve, sentem peso, sentem dores públicas e esses desconfortos podem sim ser aliviados pelo uso de cintas. O que, que são cintas? São é, estruturas de tecido, ou de malhas que visam ajudar, auxiliar a musculatura do abdômen no, no, no susten na sustentação uterina e do bebê. Elas não têm contraindicação é, se forem usadas da maneira correta. As mulheres podem adquirir em lojas apropriadas e são muito fáceis de encontrar em sites na internet. Existem cintas de malha e também e também existem cintas de tecido. Espero que vocês escolham a cinta que mais seja apropriada para vocês e que faça um bom uso. Tenham todas uma boa gravidez e um bom parto.